se você está assistindo esse vídeo, é porque algo muito errado aconteceu com o mundo. Se cuida! Olá, eu sou o professor Branco, tudo bem? Eu espero que sim! Esse vídeo é para dar as boas-vindas e dizer que é ótimo ter vocês por aqui. Esse semestre peculiar aonde a gente tem uma pandemia acontecendo, está acontecendo de uma maneira muito inédita, ou seja, nós iremos ter aulas mediadas por Tecnologias de Informação e Comunicação. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ter algo parecido com uma aula à distância, uma educação à distância. Não é uma educação à distância, porque isso estaria trabalhando numa perspectiva diferente, ou seja, quando eu falo em educação à distância, eu estou falando que existe um compromisso, na construção, onde uma proposta é apresentada para um grupo de alunos, que é muito parecido entre si. Então, esse grupo parecido entre si encontra uma proposta que lhe agrade e a gente tem educação à distância. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo com que os professores apresentem, ou seja, não é um, uma proposta, são várias propostas, vários professores, apresentando a sua ideia de como levar a educação, como comunicar esses conhecimentos aos alunos dentro de um espaço digital e à distância, ou seja, vocês são diversos, nós somos diversos, isso faz com que a mediação por tecnologias apresentada por essa flexibilização transforme isso em algo diferente de uma educação, à distância. Vocês são bem-vindos a participarem e não a assistir, quem assiste, não faz nada, vocês estão aqui para fazer parte desse jogo. A gente assiste jogo de futebol e a gente participa de uma pelada, ou de um jogo amistoso, ou de um jogo oficial. O que eu quero é que vocês participem. Não existe aqui dentro do ensino superior a possibilidade de você simplesmente assistir uma aula. Você precisa participar. E participar pode ser não apenas falando ou fazendo as atividades, mas sim relacionando -o com o que você conhece, as coisas que são sendo ditas, criticando mentalmente, apoiando mentalmente, reorganizando mentalmente, criando novas explicações. Isso é participar, isso é fazer educação. E é claro que eu preciso do feedback de todos vocês, para que eu possa entender melhor e até reconduzir algumas dessas coisas. Grande parte do que vocês irão ver nesse curso já foi produzido em outros tempos, por isso, eu preciso, na medida do possível, poder refazer o material, apresentar um novo material e, para isso, eu preciso de vocês. Sejam bem-vindos a 2020-1 em tempos de Covid-19. Até mais! Eu sou o professor Branco. Tudo bem? Não, peraí, aí, tem que botar os óculos.